Professora Simone, mais um acolhimento escaloso. O que vocês prepararam para essa edição? Para essa edição agora, 2018 um, né? nós preparamos várias atividades para esses alunos. Uh, no semestre passado, 2017 1 um, foram, foram dois dias de, de palestras. Esse nós fizemos três dias de palestras. Com isso, nós tivemos o apoio do Instituto de Pesquisas Hidráulicas também, que nos auxiliou e intensificou a vinda dos calouros da engenharia ambiental e hídrica né, para fortalecer e para fazer as relações né, interdisciplinares dos diversos cursos das engenharias e com isso nós tivemos nosso público maior nossa calorada aumentou em todos os sentidos né e o calor humano também aumentou uh, e também tem novos desafios né que foram lançados que vão ser lançados hoje dia 7, vão ser lançados três desafios que é a casa da reciclagem casa sustentável e como tornar a urgência sustentável para isso nós temos o um número de calouros de cada curso foi distribuído por uh, por curso, né? A gente pegou o curso de engenharia ambiental com o curso de engenharia química, fizemos formatamos um grupo e a partir de agora eles vão trabalhar em cima desse desses projetos, desse desafio que é o desafio de como fazer uma casa sustentável. Isso é essa casa está no IPH, a outra é como fazer tornar a casa da reciclagem, quais os materiais que podem ser reciclados e como tornar a urca sustentável é outro desafio que eles têm. Dia 13 de abril vai ser, ah, eles vão apresentar esse desafio, né, como a banca, como foi da última vez, e assim nós vamos ter os destaques. Né, desses destaques, como nós fizemos no ano passado, receberão um certificado. Né, e isso conta para eles como pontuação no, no currículo Lattes e até projetos de pesquisa que vão, vão dar segmento também. A proposta é que deem segmentos a novos trabalhos, a, a projetos de extensão, projetos de pesquisa, a TCCs e assim por diante. Olá, professor. Qual a sua impressão do acolhimento dos calouros? Minha impressão é a melhor possível. Já é o segundo ano que eu participo. No ano passado já participei quando foi lá no Salão de Atos da Universidade. E agora tive a satisfação de poder participar ali no Salão do Direito. É uma iniciativa fantástica da Escola de Engenharia. Nós temos realmente algumas unidades nossas que estão fazendo esse tipo de acolhimento. A engenharia em especial tem se esmerado nesse processo. É, com a, a participação dos alunos, a professora Simone, que é a coordenadora desse projeto, juntamente com o professor Luiz Carlos, que é o diretor, é, eles conseguiram uma coisa fantástica, que foi a possibilidade dos professores liberarem os alunos para poderem participar. foi nessa primeira semana, os alunos vão ter três dias de contato aí com palestras e com explanações sobre o que é ser engenheiro, como é que funciona a escola de engenharia. É, e eu acho que isso, em termos de congraçamento, em termos de poder acolher os alunos para eles poderem conhecer a nossa escola de engenharia, conhecer a nossa universidade, é uma ideia excepcional e eu acho que nós vamos ter que, uh, inclusive, fazer o possível para que isso possa se estender para todas as unidades da nossa universidade. E qual a sua expectativa para esse novo semestre que inicia? A nossa expectativa é a melhor possível. né? A gente acha que uh, o, a nossa universidade está começando dentro do período normal né? de aulas. Uh, a nossa ideia é de que a gente possa acolher esses quase 6 mil novos calouros que nós estamos uh, recebendo na nossa universidade. E também continuar, digamos, dando a atenção necessária para todos aqueles outros 33 mil que são os outros alunos que nós temos de graduação. Nós temos mais quase 20 mil alunos de pós-graduação também na nossa universidade. É realmente um mundo à parte e com certeza nós queremos que eles possam ter aí um semestre bastante produtivo, um ano bastante produtivo, que esse ano de 2018 seja muito bom para todos né? e que a nossa universidade possa continuar crescendo e continue no caminho da excelência, que é o caso que nós estamos hoje que é, foi novamente pelo MEC considerada a, a melhor universidade federal do país. Né? Você está iniciando o curso agora, quais são as suas expectativas? Uh, as minhas expectativas é toda a estrutura que a URGS tem para nos dar, que é muito boa, professores maravilhosos, e todas as outras oportunidades que a gente tem, como uh, monitoria e as, os projetos, essas coisas assim, que é uma universidade que além de aula, na sala de, de, na sala de aula ainda tem, outras coisas para nos proporcionar. Olá Gabriel, você está iniciando o curso agora, o que é que você está achando da recepção? Muito boa, é muito interessante, porque todos meus colegas falaram que não tinha nada, esse ano começou uma coisa diferente, bem legal. É. E o que é que te levou a escolher a Engenharia? Ah, eu sempre quis Engenharia desde pequeno, sempre quis inovar com tecnologia, Essa sempre foi minha área. Oi Laura, você tem alguma ideia para o seu projeto? Bem, uh, o que eu andei pensando foi que, primeiramente, agora eu entrei em engenharia ambiental e eu sempre visei melhorar o meio ambiente, sustentabilidade, para o mundo ficar cada vez melhor. Então, eu acho que qualquer ideia é favorável ne, uh, nesse momento e simplesmente pensar no outro já é um começo. Então, casas sustentáveis, empresas sustentáveis, porque hoje em dia as empresas tão, são um dos principais setores que utilizam mais a água e poluem ainda mais. Então, eu acho importante essa ideia das empresas maiores começar, porque assim eles conseguem dar um exemplo para nós, pequenas empresas, como a Mandala, que é uma, a empresa júnior da engenharia ambiental, e assim poder tocar o coração de cada um com essa linda ideia. Esse ano nós vimos que a cada ano a gente melhora, procura melhorar mais, procura intensificar, procura ter mais palestras também técnicas e motivacionais, sempre relacionando as humanas com a engenharia, com as exatas. Então, isso tem sido muito, tem sido feito muito bem. A Nova Acrópole está conosco. Na primeira palestra, ela fez a relação da matemática da filosofia juntamente com a engenharia, o que casa um com o outro. E, hoje, e na sexta-feira vai ser sobre Leonardo da Vinci. Hoje, que é o dia 7. Nós temos palestra técnica com o Jorge Audi da Técnico PUC, mais o da Benji Estudantil, que é o representante da Associação Brasileira do Ensino de Engenharia Estudantil no Brasil, e ele vai falar o ensino de engenharia no país, o que, o que motiva os estudantes a, a, a ser engenheiros, a, a se tornarem engenheiros, a fazerem faculdade de engenharia e tudo isso. E mais a minha palestra, que é falar sobre inovação e empreendedorismo na engenharia. E nós temos um grupo novo hoje que vai falar sobre o Me salva que é basicamente um, um grupo de uh, calouros, de, de alunos nossos, veteranos, que fizeram, estão realizando um projeto que é justamente fortalecer o ensino, né, as relações de química, física e matemática para com os calores, com os veteranos também que têm problemas. Então, é, isso está sendo uh, bem mostrado para eles, né, essas relações. O primeira, A primeira vez que nós fizemos as relações, nosso encontro primeiro foi no na recepção dos calores, nas matrículas presencial, agora nós fizemos a segunda etapa, que é o acolhimento, dia 5, dia 7 e dia 9, dia 9 vai ser no IPH, no Instituto, justamente para eles conhecerem melhor o Campos do Vale, eles já estão vivenciando o Campos do Vale, mas para conhecer o IPH que poucos conhecem, que é o Instituto de Pesquisas e Hidráulicas. E assim nós pretendemos a cada ano, né? e eu digo nós, enquanto escola de engenharia, e eu enquanto coordenadora desse projeto, fortalecer, melhorar essa relação alunos, justamente para o ensino de engenharia melhorar no nosso país. E a gente sabe que a engenharia é o que alavanca esse país, é o que melhora, e a gente acredita na engenharia. Eu, como professora, como docente dessa universidade, da escola de engenharia, acredito muito na engenharia, acredito na docência, acredito na pesquisa e na universidade pública. Então, isso uh, ajuda muito, e a gente vê que o aluno está muito empolgado, muito empolgado mesmo. E aí, nós Ficamos mais felizes ainda em ver que o aluno está participando e está gostando de do acolhimento. E ele pede, até os veteranos estão pedindo para participar também. Tiago, o projeto Me Salva ele já é bem antigo na na, na, na escola de engenharia. Vocês hoje estão fazendo uma recepção aí no acolhimento para os estudantes. Qual é a mensagem que vocês estão trazendo para eles? Uh, a gente quer demonstrar que, além do, do preparativo para o Enem e vestibulares, nós também somos o melhor parceiro de estudos para a engenharia. Uh, a gente vai trazer algumas promoções. Uh alguns brindes aí pra galera, para animar esse início semestre e mostrar que eles não estão sozinhos nessa caminhada aí, que é difícil, todo mundo conhece. Uh, mas é isso, a gente está, a gente quer mostrar para eles que a gente está aqui para dar todo o apoio que eles precisarem para conseguir essa formação aí, que é um sonho de muita gente. Né? Como é que funciona a plataforma do Missal? Nós começamos com, com um aplicativo, uh, desenvolvemos agora a plataforma Site também. Uh, começou no YouTube, na verdade. Uh, desenvolvemos uma plataforma, temos um aplicativo, Estamos uh, com mais de 14 milhões de aulas assistidas, temos mais de 13 milhões de exercícios resolvidos. Uh, e cada vez crescendo mais, nosso canal do YouTube tem mais de 1.4 milhões de assinantes, então, chegando a um ponto global, assim, uh, corrigindo 200 milhões de, de aulas assistidas. Uh, e estamos aí, cada vez mais forte, conquistando a confiança de todos os estudantes. É muito gratificante fazer o que a gente faz porque o feedback que a gente tem dos estudantes todos os dias é, é fantástico, é realmente muito legal fazer parte de uma mudança e afetar a educação, que é tão precária no nosso país. já pediram para o YouTube as plaquinhas, as plaquinhas de 100 mil, 1 milhão? Temos lá a plaquinha dourada de 1 um milhão de inscritos, estamos buscando a de 2 milhões aí, se, se Deus quiser, até o final do ano a gente consegue os 2 milhões de inscritos na plataforma.